Fala, fala galerinha! E esse, eu sou a e Carol... esse é mais um Elefante Literário com um desafio de títulos de livros em outros idiomas. Faz algum tempo que eu vi um vídeo, ficou até coincidinho uma menina tentando uhum. falar outros idiomas, não sei o que, não sei o que, não sei o Por que não fazer né, com temas de livros? Porque livros é, é o nosso me... tema, O que é a melhor né? coisa, né? É, então decidimos fazer isso, sei lá por quê, foi divertido. Porque é assim, pronto. Pra gente se <risos> Inclusive, a gente vai logo dizendo que não tem pontuação, então vocês vão decidir quem foi o melhor. Eu acho que nós vai ganhar dessa vez, mas enfim. Ah, vamos ver, né? Vou colocar primeiro título, não olha, tá? tá? Não vou olhar. Eu vou escolher. Qual, qual, qual, calma, qual o idioma? Eu vou dizer também ainda, porque eu ainda não calma. defini. O livro que você vai falar é um livro muito fácil, tá certo? Em português é facílimo também, é O Recruta, e você vai falar o nome O Recruta em turco. Deus. Nossa, a sonoridade a é só pode ouvir duas é. vezes, né? Pode ouvir Calma, tá Duas vezes Adime Adime É super fácil eu Vou só <risos> coisar de novo pra, né? Adime Adime Adime É <risos> o quê? É tá, meu carinho O Fluente o Vai me dar Tá? Esse foi fácil Foi tá muito fácil Eu, sou, eu ajudei eu, tá eu, sou, eu sou uma boa pessoa, né? Próximo livro é Os bons segredos Também foi também Ah, foi, os bons segredos Foi, foi é muito. Vai Islas Acabou? De novo, o quê? i slash. Is a i a i s i Ah, você não sabe i s i O quê? Minha gênera, eu, eu não sei as palavras, eu lembro tem 6 palavras, eu é falo mas... só uma palavra, não, eu acho que tá errado Mas escolher um idioma que foi, né? Eu já tive contato e Vixe. foi bem difícil. Não, acho que nem, é. Então tá. Acho que vai ser fácil. Gostei. Ah, não é muito fácil esse desafio. Não é um desafio, não. Uh, okay. Mas vai ser turco. Não, turco não. Mas vai ser húngaro. Uh! Húngaro eu falo húngaro, pô. Ok. <risos> vai ser o sorriso da hiena. Vamos lá. Mosho hiena. Mosho. Mosho o quê? Moshio e Hiena. Eu acho que foi. Foi simples, coitado. Eu vou falar de doente, mas... Moshio e tá Hiena, assim. acho que ela tá travada. <risos> é tímida pra falar. Tá, vou falar. Vamos falar agora. Não, pode mudar, você que sai. É muito fácil isso, pelo amor de Deus. Achei um tranquilo também, né? Vamos permanecer no fácil. Você vai falar, Eu sou o mensageiro, em japonês. O japonês é tranquilo, né? Assim, a gente tem costume. Eu quero é que... Olhe lá. Atashi wa shito desu. De novo. Eu já esqueci o que eu ia no início. Ah, vou te dar só mais uma chance, mas não começa Eu não consigo, quando ela termina eu não sei o que eu falou no início. Tem que ir já acompanhando, ó. Adashi wa shito desu. Adashi O okay. Eu vou só conferir aqui. Adashi okay. wa shito desu. wa desu. Eu tô entendendo. Adaste. Quando eu fiz alemão, uh, japonês, na verdade eu tá fala o A. Bar, não, parece? não parece não. Ei, parece. Não, não parece. Não, não. não parece. Boy, é claro. Não parece! É claro, é claro e evidente. Tá. Por favor, talvez. pessoas que falam japonês. <risos> de... Porque o nosso curso não foi tão bom. O quê? Ai, como eu fui. Esse bom eu acho que vai ser bom também. Vai ser fácil. Uhum. Porém, eu vou colocar. Porém não tanto. Eu vou até olhar aqui o livro. Eu vou colocar em que? Vou colocar em coreano, né? Botar em japonês e em coreano. Coreano! Vamos lá! é? Qual a mão do sei você qual o livro, porque ficar mais fácil. O livro é A Casa do Céu. Ah, agora sim, vai ficar super... Haneritzi. Okay. <risos> Haneritzi. É isso? Haneritzi. <risos> é <isso>? Haneritzi. <risos> é <isso? risos> Ai, mas não é isso aqui, ó. Haneritzi. <risos> Dib. Haneritzi. Já chega. Tá, o... eu tinha colocado aqui um bem... era Tava muito fácil, eu acabei de perceber, só tinha duas palavras vou botar pelo menos um artigo, né? As pessoas escolheram idiomas muito fáceis. Muito. Todo mundo fala coreano, pelo amor de Deus. Pois é. O quê? Eu ia botar em telugo, só que telugo não tem a mulherzinha falando. Gostei. Você vai falar agora? Eu sou bom. <risos> Sério. A cor do leite em Sérvio. Parece que tem uma bola nova na né? Bom, bom. Se fizer está no mesmo, o quê? Espera aí, vai dar certo. É porque tem uma palavrinha aqui lenda, se, se for lenda, fica fácil. Lé nova baga. Mas é, é, mas foi. Ó, oh, meleco boja. É, mas você deu até bem. Bate aqui. A gente tá tendo algum problema de audição aqui, eu tô entendendo umas coisas, nós tá entendendo outras, tá vendo? <risos> é com M, eu entendi melhor. É porque é blé, blé. Blé, sei lá. Agora, eu vou, vou, agora vai ser difícil. Agora é pra olhar. Ah, agora é vai último, ser difícil, é um né? Último. Vamos ver. Beleza, já escolhi. O meu, aí sustentar pela vez do C, <risos> em grego. <Isso risos> Ia basta que tuine NÃO! O okay! QUÊ? Esse foi o maior nome que eu já ouvi na minha vida Espera aí pode Pelo menos umas 4 vezes, né? Porque Pelo menos umas 10, o quê? Ia basta que tuine O quê? Pia basta que ela frote ta tuine O quê? Ia basta que ela frote ta Pia basta que tatuína, Tatuí é aquele piso que a gente pega na areia e cavando. E a vás <risos> táctilá frótite tatuíne. É a vás <risos> táctilá <risos> frótite a elaine. O quê? Não, não, bem. é. Tá muito diferente. É não quero mais Esse que porque... foi errado mesmo, hein? Pois eu vou permanecer no grego então, tá bom? Vamos ser justos na última rodada. Agora, agora é difícil o meu nome, não. o do livro. Oh, meu Deus. Eu não sei se vai caber aqui. O, o caminho estreito para os confins do norte. Meu Deus, eu mais disso. Hein? Não, mas ficou, mas ficou pequeno quando traduziu. Vai ser em grego o cam caminho estreito para os confins do norte. Vamos lá. Tá preparada? Tem que estar, né? Ok, vamos lá. Toste no bromo, prostavoria, signora. Toste no bromo, prostavoria, signora. Puta merda. Toste no bromo, prostavoria, signora. Mostra... Eu tenho de tramóia aí. Mostrou moia. Mostrou a tramória pros outros lá. ok? Eu esqueço o início. É, é ruim, né? É. Tu quer outro Já vai, opa querida. Tudo bom. Toste no dromo prostavore... Como é o nome? Toste no dromo prostavore... Sinora. Tem que falar com a internacional dela. Sinora, o quê? Sinora, Chega, chega. Quem quiser fazer o desafio, sinta-se desafiado, porque, olhem a gente, a gente subestimou aqui o desafio. Foi e subestimou. não foi fácil, ok? Não foi fácil, vocês viram. Mas deixa aqui nos comentários quem você acha que se deu melhor. Eu acho que foi Norve. Eu acho que fui eu, que ele O não... então, pior negócio, porque chega no final, a pessoa esquece do início. Aí embola tudo. É péssimo. Então, e eu... Enfim, né? Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar um like, ajuda muito na nossa divulgação. E se não for inscrito, né, já sabe, se inscreva e fica ligado em tudo o que acontece aqui na Lofa Literário. Valeu. Valeu. Ai meu, tô aqui ó, não sei o que, não sei o que. <risos> Mentira, vai ser é esse mesmo. Porque tá. enfim, é, vou procurar outro aí. Vamos ver o... acho que você escolheu idiomas muito fáceis. Muito? Todo mundo fala coreano, pelo amor de Deus. Pois é, o quê? Ah, Eu ia botar em Telugu só que Telugu não tem a mulherzinha falando. Telugu o quê? Então dá Telugu Geografia tem, mas só que tá faltando.